Vamos começar primeiramente com um item que tá na loja da Stream, eu só vou abrir pra mostrar mesmo, que é o... Pera aí, né? Tá de ponta cabeça aqui? Dá pra ver agora, né? Beleza, então. Lembrando que vai pro YouTube, editor, pelo amor de Deus, dá um jeito, deixa isso bom. Aqui é o item que tá, se vocês derem exclamação loja Stream, é o item que vocês vão conseguir comprar... Um ponto Esse HyperX Fury aqui Tá abrindo só pra mostrar pra vocês Eu não vou usar ele, né? Porque eu tenho o meu Daqui que eu fiquei com uma vontade de usar ele, hein? O tamanho dele, pra mim, eu acho ótimo Não é pequeno, ó Caramba Caramba Fiquei com vontade de pegar agora Aqui, ó o um mouse aqui só pra testar Gostoso, mano Gostoso Esse daqui, ó Lembrando que isso daqui não é por sorteio isso daqui você consegue só juntando ponto na loja stream Dá exclamação loja stream aí Pra ver que aqui é emborrachado, para pra segurar na mesa Exclamação loja stream e já era Isso daqui vai ser sem sorteio Sorteio eu só vou falar num vídeo próximo Próximo item é Esse mouse aqui, Pulse Fire Surge É um mouse que eu gosto bastante Tô trocando todos os meus, meus periféricos, né? Tá abrindo pra vocês verem, ó Na foto já mostra mais ou menos como que ele funciona Então vamos abrir aqui rapidão ver ele ligado. Mas é difícil acostumar que sempre quando você troca de mouse, até mousepad. tem gente que acha que mousepad é frescura, é é tudo igual, mas às vezes quando você troca, você troca o mousepad ou a sua jogatina muda muito, porque tem que acostumar novamente. Um surpresa, surpresa aqui, não vai vir nunca. Aí, ó. Aqui agradecendo que eu entrei na família HyperX. Olha o que interessa aqui o mouse. Faixinha bem simplesinha. Aqui o mouse. Vem no plastiquinho. Parece bem não posso falar bem simples né, parece aquelas coisas não esse aqui é o mouse, vem aqui ó, com... eu vou tirar aqui porque eu vou estar tá ligando pra vocês verem só não vou configurar ele nem nada porque, ele, esse é o mouse ó, o tamanho dele o tamanho do meu antigo, é quase o mesmo tamanho ó aqui tem bastante pad ó, tem um pad aqui e um pad aqui bem grande, vou tirar aqui ó e tem os botões na lateral aqui como ele não é ambidestro, ele só tem desse lado aqui, aqui aí ó, ele é ligado, a luz confunde o foco dele Aí ó, de lado aqui, deixa eu tirar isso aqui né Não fica com silves não, que eu tô usando você ainda Bem bonito, porra, bonito pra caramba ó. Então vou deixar ele aqui por enquanto de canto E vamos pro mais importante tá, tá, tá. Teclado Alloy Elite Pra quem não sabe, eu uso o Razer Chroma Só que aí, Black Widow Chroma né Aí eu troquei né, saí da família Razer pra família HyperX Não cabe nem na Zoom aqui da Agora vamos abrir aqui Que isso aqui Que alô, Relit é a Deixa eu um pouco pra abrir aqui É brabo, hein, mano Pesado hum. tá porra E aí, Madril Valeu pelo host Quatro bonitinhos Muito obrigado aí Sejam todos bem-vindos A live do meu jogo <risos> Aqui, ó Vem ele Vou tá tirando aqui pra vocês Ele vem aqui na caixa normal Como se fosse uma maletinha Aqui tá ele No mesmo plástico, né Do mouse Tá aqui Faltando... O F1, F2, F3, acho que eu tirei sem querer aqui Deixa eu ver aqui Se não, já tem que chorar lá na perecla Nem é o F1, F2, F3, né, mano? Tá aqui as teclas aqui. F6 F7 E F8 Esse é o teclado, só que o mais legal dele Essa barrinha aqui, ó, pra você apoiar O braço, né? Pra só que pelo que eu vi aqui, ó, ele é bonito, ó preto fosco, vou colocar aqui, ó Que é duro, né, ó. Não é uma almofadinha só que o legal, para deixar o teclado mais gamer, né? Que só a peça, as a F1, F2 é o 1, 2, 3, 4 E as peças WASD com antiderrapante Eu Vou tirar um aqui para vocês verem Bem brabo Vou deixar aqui de canto e vamos ver ele ligado, né? É o que interessa, ligar o teclado Tá aqui ele, ligadinho Pode ver ele aqui, ó É transparente, é de acrílico esse é o nome disso agora. Aqui ele tem controle da luminosidade. Ó, ligar e desligar. Aqui você muda né, do jeito que você quer. Eu vou até apagar a luz aqui. Não dá pra ver direito, mas ó. Aí vou mudando. Dá pra ser tudo sem pelo aplicativo. É questão ó, aqui, ó. Você vai digitando e vai mudando a cor. Ó. Aqui é, é os que vem padrão. Esses daqui. Esses três aqui. Mas dá pra você configurar peça por peça. Aqui dá pra você configurar. Ó, mexendo na música. Aqui é o volumão. Ó. E é isso. Esse é o teclado. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing ao vivo, foi meio improvisado né, porque ao vivo é mais difícil, é a primeira vez que eu faço e é isso aí galera.